Estamos de volta agora com mais um vídeo aqui em nosso canal para comunicar mais uma triste perda no mundo da comunicação brasileira, do qual infelizmente acabou sendo encontrado sem vida hoje mais um apresentador e jornalista, mas antes se inscreva-se no canal e deixe seu like e vamos para a notícia. De acordo com informações publicadas no G1 da Globo, infelizmente o Brasil se despede e dá adeus a mais um comunicador brasileiro. Segundo informações, foi encontrado morto dentro de sua casa, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, o apresentador e jornalista e colunista social Eduardo Gomes, de 61 anos. O jornalista trabalhou em veículos importantes de comunicação de juiz de fora, como a antiga TV Panorama, afiliada da Globo, e a TVE. Atualmente, ele era apresentador da RCW TV. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a partida inesperada do comunicador. Nossos sentimentos à família e amigos...